Bom dia, bom dia pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém é, Estamos indo de sair de Goiás, hoje é uma viagem até Gurupi, o programação de hoje, voltando para Belém né Vamos até Gurupi Pegamos, Peguei muita chuva no início da manhã Agora o clima está começando a aparecer Espero que melhore E e assim vai ah, meus pais estão lá atrás minha namorada também estão no carro com meu irmão e tudo mais e... Ah, ah, vamos tentar filmar um pouco essa viagem para vocês as paisagens bonitas e tal eu tô sozinho na moto para deixar a moto um pouco mais mais leve um pouco mais é, é, vamos dizer assim um pouco mais econômica né porque são muitas subidas e tal com dois na moto é sempre um pouco a moto com um pouco mais pesado com 250 né para você pegar e e tentar manter cem por hora com dois mais o peso do baú, essas coisas, então a moto fica muito gastona, então nós adotamos essa estratégia agora, e aí vai onde cada vez, né, eu comecei a rodar hoje de manhã cedo, vou rodar uns 250, 300 km com a moto, que dá um tanque mais ou menos, quase um tanque, né, e daí, daí em diante, vamos... Aí depois eu vou tocar com a minha namorada, vai, vem pra cá pra moto e eu vou pro carro. E aí vai. E assim vamos levando. Espero que, dê, que funcione bem e tal. Que dê. Que a gente consiga manter. E assim a gente consegue manter, é, andar mais quilômetros, né? Porque em teoria quem vai no carro vem, vem mais descansado, né? Do que ir na, descansando na garupa da moto, né? Então vamos ver se dessa vez né, é possível fazer isso. Então vamos fazer. Isso pessoal vai dar tudo certo. O dia está começando a ficar bem, bem claro já. Se Deus quiser, vamos conseguir manter o por hora, tranquilo, de boa. Não sei porque o Waze sumiu a, a, a localização. Não está aparecendo para mim em tempo real. Claro que com sem o Waze eu não consigo ver que tem radares, né? E tudo mais, então fica uma coisa um pouco mais chata de, de, de você ver, né? Que com o Waze você fica, você fica despreocupado, que nem ali tinha um radar ali agora no meio do nada. Mas sorte que veio com os leves até 110, não passa 95, tá de boa. Mas se tivesse sido a 80, estaria lascado. tem que acelerar um bocado para pegar embalo na subida e não, não forçar muito na subida né que as subidas aqui são bem íngremes né? eu, eu passei um pouco acho que é tá eu acho que nós estamos indo agora em direção mais ou menos nós vamos seguir aqui vamos... geralmente as pessoas por exemplo o Waze esse caminho de pegar a BR atrás Brasília né? sair de Goiás e voltar a pegar a, Trans... a Araguaína Brasília e por aí afora, vai subindo, né? Só que um amigo nosso de Goiás, Estradeiro, nos aconselhou essa rota, porque ela é uma rota que, por exemplo, sendo 50 km a mais, mas compensação é bem mais vazia, bem mais tranquila do que a Trans Brasília, né? Que é muito carreta, muito ônibus, muita, muito caminhonete para ultrapassagem perigosa. Então é. E aqui a pista é tão boa quanto a trans três quer dizer talvez espero que esteja está melhor né porque Transbrasil então, tinha um buraquinho lá e cara uh, vale a pena né você gastar um pouquinho mais de, de, de gasolina mas fazer uma via uma rota mais um pouco mais segura e, e pode ser até que seja um pouco mais rápida né porque por exemplo para voltar para pra por Araguaína pegar a BR 53 eu teria que uh, eu teria que pegar e, e fazer uma andar por Goiânia todinha por dentro né pegar um trânsito tal pelo 16 mas e até trânsito então acabar que é essa diferença de 50 quilômetros no final você por dentro na cidade poderia até dar a mesma coisa sabe então é mais ou menos por aí que a gente decidiu vir por aqui Vou tentar colocar no mapa depois a rota que a gente vai fazer hoje pra Gurupi Que então nós vamos aqui, vamos até Goiân é, Goiás, nome da cidade cidade de Goiás Aí vamos subir até São Miguel do Araguaia E de lá, a gente já vai sair quase lá em Gurupi Vai dar uns 700 km de viagem mais ou menos 705, 606, por aí e daí a gente vai parar pra dormir e no outro dia sair cedo também. Então é bem por aí, assim, bem tranquilo. Ó, aqui a gente consegue ter... Se fosse na BR-153, meu amigo, que teria de carreta aqui, não seria fácil. Deixa eu ver aqui se tá certo aqui o mapa. Itabeiraí é 100km, é isso mesmo. Itabeiraí. Bom, depois de 173 km, o pessoal parou ali no posto pra dar uma, uma urinada, né, e tudo, pra gente esticar a perna um pouquinho Eu ainda consigo aguentar um pouquinho mais, né, tá sozinho na moto a gente se cansa um pouquinho menos, né Porque você faz as manobras mais fáceis e tal, então, é um pouco mais tranquilo Aí o pessoal parou no carro pra fazer xixi, já que fazia muito tempo que a gente não via um posto, né? Aí já que paramos completamos o tanque, eu gastei 5 litros e um pouquinho nesse trecho. Então vamos ver, dividido para 173 quanto que dá depois, eu não sei de cabeça agora. Também nem quero me forçar a calcular agora, quero prestar atenção na pista. A peça não está funcionando, infelizmente Ó, tem umas curvas bem legais aqui, cara Dá para fazer tem manobras com segurança até filmo filmando, muito de Faina Já rodei 193 km Meu irmão ali na frente com meus pais, minha namorada, minha, minha, minha cunhada tá boa pra caramba cara era é bom Ponte sobre o rio do peixe espero que tenha peixe de verdade o só de novo Estamos aqui a 203km E nada de... Assim, o trânsito Bem tranquilo, viu? Para uma segunda-feira Para uma estrada Compensa muito Eu vou tentar colocar depois mesmo Essa volta no mapa Para vocês verem que vale muito a pena fazer esse trajeto para quem de repente está subindo de Goiás para Belém, né? porque o GPS ele manda vir pro, pelo 53 direto, né? que é mais curto, mas são, só que é mais perigoso, mais trânsito, né? mais carretas Por aqui é mais tranquilo. E o asfalto é, tem que ter uma atençãozinha, mas o asfalto é tão bom quanto é um 53, então vale a pena mesmo. Eu segue essa dica aí para você.